Olá, eu já conheci muitas pessoas que se apresentavam com o nome dela e o sobrenome da empresa. Eu sou João da Globo, eu sou Maria da Editora Abril, eu sou fulana da IBM. Isso não serve mais, porque as empresas têm vida curta. E agora, como é que você deve se apresentar então? Construindo seu sucesso, dicas práticas com Márcio Miranda. Hoje em dia, a vida das empresas é muito mais curta. Elas são adquiridas por outras, elas se fundem, elas somem do mercado. Novas empresas que não existiam há pouco tempo atrás, uma Amazon da vida, são potentes, são talvez as maiores do mundo. E aí, como é que você faz? Se você associa o seu nome a uma dessas empresas e ela deixa de existir, você some no mercado, ninguém mais lembra quem você é. Por isso, é importante que você crie a sua marca. Você não é fulano de tal, de tal empresa. Você é fulano de tal, o seu nome, da sua própria empresa. Claro, hoje você está trabalhando numa manhã, noutra. Quem sabe amanhã você tem a sua. Então, é importante que você crie a sua marca, a sua referência no mercado. Coloque aí seus posts no LinkedIn, tenha uma página legal do Facebook, Tome cuidado com as fotos que você posta no Instagram, as fotos suas no perfil, no WhatsApp, tudo isso aí compõe a sua imagem. De preferência, monte um blog, um site com o seu nome, é daquilo que você faz, daquilo que você gosta e vá se firmando como uma autoridade, como uma referência no seu meio, no seu mercado. Assim, você nunca vai precisar e nunca vai usar o sobrenome de uma empresa. Empresa que pode ser muito grande hoje, mas que pode não existir amanhã. No entanto, o seu nome vai continuar grande hoje e grande amanhã. Grande abraço, bons negócios para você!